Olá galera, hoje estou aqui mais uma vez no TV Projeto, só que hoje acompanhado do Guilherme Silva. Prazer, é um prazer enorme estar aqui com meu amigo Samuel para fazer mais um programa da TV Projeto. Galera, já deixe o seu like, e se inscreva no canal, ative as notificações. Nossa entrevista de hoje foi feita no fórum da comarca de Pirapora, com quem está falando? Com o juiz Spagner Leite, onde ele tirou várias dúvidas dos alunos do projeto Realizando solas. Acompanhe aí! Meu nome é Spagner O Alisson Vazleite Eu sou juiz de direito do Estado de Minas Gerais Do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Tenho 40 anos Sou juiz desde os 32 anos Antes fui delegado de polícia E policial por cerca de 10 anos Aqui na comarca de Pirapora eu atuo como juiz do Juizado Especial Cível Criminal, do, do Juizado da Infância e Juventude. Também sou juiz do Idoso e juiz eleitoral. Na Comarca, somos quatro juízes. Eu, doutor Carlos Renato, que é o juiz criminal, doutora Caroline, Carolina Raul, que é a juíza da primeira civil, e Carolina Gon, que é a juíza da segunda civil. Meu nome é Kennedy Campos. Senhor juiz, como quer é ser um defensor da lei? Pois não, Kennedy. É, trabalhar com a justiça é muito gratificante, principalmente na área da infância e juventude, que o juiz ele não lida apenas com um aspecto infracional, com um aspecto criminal. É, o juiz da infância e juventude ele também trabalha com a, com a parte civil. E na parte civil está envolvida aí é, é, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a adoção. Nós temos, criança, por exemplo, aqui na comarca onde eu trabalho, nós temos crianças é, que estão institucionalizadas, que estão abrigadas e durante o processo elas ficam aptas para adoção. E quando chega-se ao final de um processo de adoção, é muito gratificante. É muito gratificante para os pais que vão adotar, para a criança que vai sair de um, de um ambiente de acolhimento institucional e para a gente que, que, que realizou todo o trabalho, de ver aquela criança inserida novamente no ser de uma família que vai lhe propiciar não só é, o crescimento é, moral, educacional e por aí vai, como também a, a questão da afetividade. Ainda que eles sejam bem tratados nos abrigos, nas, nas instituições, é muito diferente de, de, de uma convivência familiar. Então, assim... Ser juiz, ser defensor da lei, trabalhar com a justiça é muito gratificante e vale a pena. Olá, meu nome é Guilherme e eu queria saber o que você acha sobre a proposta de elevação da maioridade proposta pelo presidente eleito. Guilherme, a questão da redução da maioridade penal é um tema bastante polêmico na, na área jurídica. É, o que ocorre é, é, é a simples redução da... da maioridade penal por si só ela não, re, não resolve o problema da criminalidade infantil, por assim dizer. É, o grande problema de se reduzir a, a maioridade penal é que o sistema prisional brasileiro ele não suporta é, o número de presos já existentes. Com a redução isso tende a aumentar e pode ocorrer um colapso do sistema prisional. É, o que resolve o problema da criminalidade infantil é, da prática de atos, atos infracionais, é, são projetos, educação, é, é, o, é o poder público propiciar para, os, para as crianças e aos adolescentes é, efetivar todos os direitos que estão previstos no, no ECA, para aí sim evitar a, a, a prática de atos infracionais. A simples redução da maioridade penal, por si só, pode ter um efeito contrário ao desejado aí pelas autoridades, porque o sistema prisional brasileiro não suporta e não irá suportar o número de pessoas que irão ser presas. Vai entrar a tendência a é entrar em colapso e a situação piorar em vez de melhorar. É, eu não tenho opinião formada sobre, sobre o tema, mas acredito que não é por aí o caminho de, de melhorar a situação criminal e infracional do país. Meu nome é Gabriel Martins. É, seu juiz, eu queria saber qual é a frase que o senhor mais usa no final dos julgamentos. As frases, elas são, elas são múltiplas e variadas, né? Cada julgamento, ele, ele, ele... requer diversas palavras. O operador do direito, ele trabalha... O nosso instrumento de trabalho é a linguagem escrita. São as palavras, né? E a depender de cada... De cada... Processo de cada decisão, é, existe alguns, algumas expressões que o magistrado utiliza. Na área infracional, é, na área criminal, por assim dizer, a gente usa é, a seguinte expressão, isto posto, condeno o adolescente fulano de tal, pela prática do ato infracional tal, seja, é, qualquer um deles homicídio, latrocínio e por aí vai, e aplico-lhe a medida socioeducativa tal. Na área 5, por exemplo, como eu disse da adoção, a gente termina a sentença mais ou menos dessa forma. Julgo procedente o pedido para destituir a mãe biológica e o pai biológico do poder familiar e, por conseguinte, conceder a adoção da criança tal ao casal tal. É, então, são essas as expressões que a gente mais utiliza aqui no final dos julgamentos, numa, seja numa sentença de ato infracional, seja numa sentença cível de adoção. Mieto, eu achei muito bom porque eles existem, porque eles são é muito bom, Eles protegem as pessoas de ladrão, de assaltante. Por isso, por que você escolheu essa profissão? Antes de ser magistrado, eu fui policial por 10 anos. E há um, há um sistema integrado né, entre polícia e justiça, mas é, eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte, só não gosta da polícia só não gosta da justiça a pessoa de má índole, a pessoa que está aí adepta ao mundo do crime. Quem, quem é uma pessoa de bem, como você que me fez essa pergunta, é, sempre vai ter admiração pela polícia, pela justiça, porque é, a gente está aí é para isso mesmo é Para efetivar os direitos do cidadão de bem E no caso do, do, do infrator, daquela pessoa que descumpre a legislação é, O sistema de justiça está aí também para puni-lo E ao mesmo tempo tentar com que ele melhore para voltar de novo a conviver em sociedade Sou Ana Clara, senhor juiz, como você chegou na função de ser juiz? Na Clara, ser juiz requer muito estudo, muito estudo, é, a pessoa primeiro para ser magistrada ela tem que estudar bastante para formar até, até o segundo grau, a partir de então ela entra numa faculdade de direito, né? faz uma faculdade de direito, se forma em direito e aí tem que ter uma experiência profissional prévia de três anos e depois fazer um concurso público para juiz. O concurso público de juiz, que são provas, é realizado em cinco etapas. Primeiro, se faz uma prova é, objetiva, aquela provinha de marcar X, uma pergunta com quatro assertivas, A, B, C e D, você escolhe a certa, com 100 questões. Essa é a primeira fase. A segunda fase é realizada uma prova escrita parecida com uma redação, onde são feitas perguntas e você responde por escrito, através de um texto. Esta é a segunda fase. Na terceira fase, é feita uma prova de sentença. Cai uma sentença da área civil e uma sentença da área criminal. Os examinadores do concurso te dão um caso prático e você elabora uma sentença com base no que foi proposto. Essa é a terceira fase. A quarta fase é exame psicotécnico. O juiz passa por uma, uma avaliação psicológica, com vários testes também por escrito, para verificar a capacidade psicológica em exercer o cargo. E, por fim, há a questão do exame médico. Há uma bateria de exames que é submetido, submetido ao candidato para verificar se ele tem algum, alguma doença que o incapacita para, para o exercício da função e pass, é, passando por todas essas fases, aí a pessoa é nomeada para o cargo de juiz e antes de exercer ela passa por uma escola, que é chamada escola judicial. Que, a, a, o candidato, o, o juiz já nomeado, passa por essa escola por um período de quatro a seis meses para só depois começar a exercer a função de juiz. Esse, esse certame, esse... Esse caminhar todo, ele dura em média de um ano a um ano a seis meses. Só que muito antes disso, toda a preparação para ser juiz requer muito esforço, muita dedicação e muito estudo. E aí, curtiu as dicas do Juiz Espaga no Leite? Eu também deixou uma mensagem para você, internauta. A mensagem que eu deixo para as crianças e adolescentes do projeto e para todos que estão, que estão ou que irão assistir o vídeo aí no canal do YouTube, é o seguinte... É, não existe, não existe é, nenhuma possibilidade da pessoa, da pessoa crescer na vida, seja em que aspecto for, seja patrimonial ou sabedoria de experiência, sem estudar. É, o estudo, ele muda a realidade de uma pessoa. É, não tem outra forma da pessoa se dar bem na vida de forma honesta. Se você quiser trilhar um caminho da honestidade e da moralidade e vencer na vida, não existe outro caminho é, a não ser estudar. É, eu mesmo sou exemplo disso, eu sou de família extremamente pobre e se eu estou onde eu estou hoje, é, foi graças primeiramente a Deus e segundo ao meu esforço de sempre me dedicar aos estudos. Então, o um conselho que eu deixo para todos que estão, que estão assistindo é que é, se dediquem ao máximo Ao máximo Com relação é, aos estudos e, e como diz o próprio nome do projeto Sempre tenha sonhos é, Tenha sonhos e estude E dê o melhor de si Para alcançá-los Galera, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações E ainda vai encerrando mais um programa de hoje nós perguntamos e eles respondem Para fazer mais um programa da TV Projeto, é. Já é tirou várias dúvidas. O sorriso aqui, do... olha aqui pra dentro. Onde ele é tirou, do... ah! é tirou várias dúvidas dos alunos do projeto Realizando Sonhos. Samuel, o que, que é? Tá gravando. Você <risos> tá abrindo um bocão? Tá, o que tá, a gente não tá, neles? Tá, tá. É. Vamos lá. Acompanhe. De novo? Acompanhe. De novo? Acompanhe. Acompanhe não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você fala. Que dar o seu like e assinar o sininho. assinar final do vídeo vai assinar o sininho. Eu sei o que é pra falar. Por que você não falou que era pra falar? Mas já sabe. Então não esqueça de vai. deixar o seu like Se inscrever no meu canal. Ativar o sininho. Pra falar. você conseguiu. Like. Ah, ele não fala sozinho. um pouquinho por favor. Porra. Não esqueça de deixar o like no canal, não se esqueça do canal. E eu, nós já vamos enxergar mais um próximo vídeo. Vamos <risos> lá, vamos lá, vamos lá. Uma gatinha só. <sim. risos> corrente.